A gente faz parte de um partido que tem história, que é o PT. E Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Fazer muito e roubar pouco. segundo lugar, nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Tá? É uma coisa que está intimamente ligada. Ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, o cidadão teve acesso a uma casinha, o cidadão teve acesso ao emprego. De repente o cara perde tudo. Então eu viro uma indústria de roubar celular. Pra quem é que rouba celular? Pra vender. Pra ganhar o dinheirinho. É, é, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógico no um assalto, eu não tenho uma coisa que eu preciso Eu fui contaminado pelo capitalismo eu, Ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto já de vista da inversão eu, é, então, eu não vou falar a, a, eu em, em termos do que, do que outro, eu sou né? a favor Porque assim, é, tem muitas coisas que são muito absurdas Se você vai olhar a lógica interna do processo Você vai começar a dizer, sabe que isso seria justo? Nenhuma vida, nenhum Estado tenha sido realizada julgar essa juventude Não os que matam que cometem crimes bárbaros o que eles estão tentando aqui é aquele que tem participação como um aviãozinho tráfico como um aviãozinho tráfico no jargão policial significa a pessoa que leva a droga para um comprador e volta com o dinheiro para o traficante dono da droga exemplo de uso da palavra aviãozinho participação como um aviãozinho tráfico tráfico oh. Os atos serão passíveis de ser colocados nas penitenciárias brasileiras. Oh. Olá, gente. Tem uma petição circulando que é da maior importância. Eu queria que você nos ajudasse. Ela chama drogasf.com.br. Entra lá, várias organizações de direitos humanos, entre elas a Conectas, está fazendo essa plataforma para que a gente possa pressionar o STF a votar a descriminalização de pequeno uso de porte de droga. Isso é muito importante no caminho da descriminalização, porque nós já vimos que a guerra às drogas significa a guerra aos lugares mais pobres, significa a superlotação da população carcerária, aumenta de homicídios e aumento de agentes públicos mortos, sim pela descriminalização das drogas. Eu ainda defendo um processo de anistia. Pegar um jovem que está no crime e dizer o seguinte, olha, você tem uma chance de sair do crime agora. Larga o crime que você entra num projeto social bancado pelo governo. 16 anos de idade e desde os 14 envolvido com o tráfico de drogas. Você acha que valeu a pena? Valeu muito. Você tá preso aqui agora? Hum. Daqui três meses ou três anos eu saio, sou de menor, danado. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, patinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Eu quero convidar todos vocês para a Marcha da Maconha que vai acontecer no dia 10 de maio, a partir das 14h20, no Jardim de Alá, no Leblon. Estejam lá, saiam do armário. Fica aqui o nosso recado, a nossa solidariedade às mulheres argentinas e também a nossa. É... Os nossos cumprimentos aos parlamentares argentinos, que, independentemente da religião, da moral, de onde vem, estão votando favoravelmente ao projeto, estão se dispondo a debatê-lo, levar adiante, ouvindo o que a sociedade argentina está colocando. E, quem sabe, a gente pode, é, a partir de então, fazer com que esse debate avance também na América Latina e copiar o exemplo dos nossos colegas. E eu trouxe, inclusive, o lencinho, que é o lencinho do movimento, que a gente fala que tem uma maré verde, a maré é verde lá na Argentina, que eu trouxe de lá, aliás, uma amiga minha trouxe quando ela pôde participar de uma grande mobilização que aconteceu, enfim, nós estamos juntas no mundo inteiro pelos direitos das mulheres e aqui no Brasil não é diferente, com certeza amanhã nós vamos amanhecer com uma boa notícia. Ser é capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos, a gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Ainda bem que a, natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse morto chamado coronavírus.